Olá pessoal, na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre Sala VIP. Muitos de nós temos interesse aí, temos dificuldade para entender um pouquinho sobre Sala VIP e eu vou falar para vocês os, os principais programas que nós temos hoje no Brasil de Sala VIP, que é o Lounge Key, o Private Pass, o Dragon Pass e os acessos pagos dentro dos clubes. tá? E hoje no Brasil, os cartões que mais contemplam o benefício em Sala VIP são os cartões dos grandes bancos, onde tem uma quantidade vasta de cartões aí à escolha para você poder usufruir dos benefícios, tanto na PJ quanto na pessoa física, tá? No caso aqui, eu irei falar para vocês apenas da pessoa física. Então, eu vou trazer para vocês aqui os cartões que têm os principais benefícios do Lounge Key, tá? Logicamente, que na data que eu estou gravando, pode ser que aconteça algumas mudanças aí quando vocês estiverem assistindo o vídeo, mas não vai mudar muito além do que eu estou falando para vocês até então, tá certo? Vamos começar pelo Bradesco Cartões. No Bradesco Cartões, nós temos aí o Visa Infinity do Bradesco, onde é emitido pelo Prime e pelo varejo do Bradesco. Os consultores do Bradesco também consideram-se como varejo. Tá? O Visa Infinity do Bradesco ele te dá quatro acessos no Lounge Key. Então você tem acesso aí ao Lounge Key e quando inaugurar a sala VIP em Guarulhos da Visa, esse cartão também te dará acesso ilimitado e grátis. Então, sempre é interessante que você carregue o adicional, porque o adicional ele carrega os mesmos benefícios em quantidade sala VIP. Então, por exemplo, se você emitir um cartão adicional, ele terá quatro acessos no Lounge Key e o titular, quatro acessos no Lounge Key. Então, são quatro mais quatro, são oito. Então, é importante você ter aí o adicional emitido para você ter uma quantidade vasta aí de acessos ao Lounge Key. Certo? O Bradesco tem o Visa Infinity. Depois do Visa Infinity do Bradesco, tem o Visa Infinity. A Eterno feito de metal do Bradesco. Ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key. Tanto titular quanto adicionais, e 12 convidados por ano. Tá? Então, esses são os dois cartões do Bradesco aí que te dão acesso na sala VIP do Lounge Key. Tá certo? Na sala VIP do private Pass, o Bradesco tem, por exemplo, o Elo né, Diners Club, que te dá acesso ilimitado para o titular, os adicionais e um convidado. Então o Elo te traz, o ca no caso, ele saiu do Lounge Key. E trouxe o Private Pass, tá? O A Eterno do Bradesco, ele traz o Dragon Pass. Então, ilimitado no Lounge Key, ilimitado no Dragon Pass, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá certo? E o Elunan do Bradesco te dá dois acessos no Private Pass, ok? O Mastercard Black do Bradesco não te dá nenhum acesso no Lounge Key, nem Dragon Pass, nem Private Pass. Ele te dá acesso somente, grátis, na sala VIP que é própria da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2. O cartão do Bradesco, America Express The Platinum Car, feito de metal, ele te dá dois acessos no Pride Pass. O de plástico não te dá acesso. O cartão America Express do Bradesco, Plástico e Metal, dá acesso às salas VIP Centurion, e sala America Express e salas parceiras do Bradesco. E o cartão America Express do Bradesco? Quanto o plástico e o metal, o Diners, o Nankin, ele te dá acesso à sala VIP, Lounge do Bradesco também, ok? No Santander, nós temos aí o Centurion, com acesso ilimitado ao Priority Pass. O TPC, no caso o plástico do Santander, o American Express, ele te dá acesso a dois Priority Pass. Já o, o Limited do Santander, Visa Infinite, te dá acesso ilimitado no Lounge Key, no Dragon Pass, ok? Então, Lounge Key e Dragon Pass ilimitado para o Limited, Visa Infinite. O Mastercard Black do Santander te dá acesso limitado apenas ao lounge key e as salas da Mastercard Black. Ok? O Unique do Santander te dá dois acessos ao Dragon Pass ou ao lounge key. Você pode escolher. O Mastercard eh, Advantage do Santander te dá quatro acessos no lounge key. Já o Decolar Infant, te dá dois acessos aí no lounge key. Ok? O Visinfint Smiles do Santander ele te dá acesso apenas à sala VIP, no caso da Go, da Go Premium Lounge, com esse cartão. O do Bradesco também, o Smiles, também a sala VIP Go Premium Lounge, tá certo? O Banco do Brasil, por exemplo, tem o Diners, que te dá acesso limitado ao Priority Pass. O Nankin, dois acessos ao Priority Pass também. Os cartões Visa Infinite do Banco do Brasil te dão dois acessos no Lounge Key e dois acessos no Dragon Pass. E o Smiles, além dos dois acessos em cada, mais o acesso ilimitado a Sala Go Premium Lounge, tá? Então, dos cartões Smiles do Banco Brasil é o mais completo. Lembrando que no site do Banco Brasil, na data que eu estou gravando o vídeo de hoje, tem informações que a partir de 1 de outubro de 2022, os cartões Visa Infinite do Banco Brasil perdem os acessos grátis ao lounge key, tá? Só mantendo ao Dragon Pass. E o Smiles ao Dragon Pass e também a Sala da Go Premium Lounge, OK? O Visa Infinite altos de metal do Banco Brasil Acesso limitado no Lounge Key e no Dragon Pass, certo? O Banco Ban e dá acesso ao Visa Infinite Mastercard Black, apenas um acesso é, por ano, no caso, por cartão. Então, um acesso ao Black e um acesso ao Visa Infinite por ano, é, junto à sala VIP do Lounge Key. Tá? É o cartão que dá acesso com a menor quantidade de acessos que nós temos hoje. Tá? O Banco Caixa Econômica, nós temos dois acessos no Lounge Key, é referente ao caixa Visa Infinity. dois acesso ao Mastercard Black da caixa. O ELO NANKIN da caixa, ele deve entrar também aos acessos ilimitados ao Priority Pass. No momento é ilimitado ao Lounge Key, mas deve entrar aí ao Priority Pass. Na data que eu estou gravando o vídeo, continua Lounge Key, tá? E o Nick, é acesso ao voucher, que vai ser eliminado pela ELO, vai ser ao Priority Pass. Então, se tudo correr bem, o Caixa, nesse momento que você estiver assistindo o vídeo, pode ser que já esteja ilimitado ao Priority Pass. E o Nankin, dois acesso ao Priority Pass, ok? O Itaú tem o Visa Infinite, da Latam, o Visa Infinite, da Azul, o Visa Infinity é, do Personal IT, e Mastercard Black do Personal IT, com pontos e com cashback, que te dão dois acesso cada ao Lounge Key, tá? Com exceção do Priority, que é 10 acesso ao Lounge Key. Nesse momento que eu estou gravando, não foi lançado ainda o d 1 que é o novo cartão do Itaú que vai pontuar aí, é, três 3 pontos e três e meio pontos, tá? Então, nesse momento, não temos informações referente ao T-One ainda, tá OK? E aí nós temos os bancos digitais, né, que vai chegar o Banco Inter com acesso limitado Mastercard Black deles ao Lounge Key, o Interwin com acesso limitado ao Lounge Key, né? Temos aí o C6 Bank com quatro acessos no Lounge Key, temos a XP com acesso dois acessos no Dragon Pass ou quatro para cliente XP e o One dois acessos, né? Temos as cooperativas e tem aí o Mastercard Black do Merit do Cicobi ilimitado no Lounge Key, o Cicred limitado no Lounge Key. Temos o Uniprime ilimitado no Lounge Key, o Unicred ilimitado no Lounge Key e no Dragon Pass. Né? E aí você teria essas escolhas para escolher a Sala VIP. Salavip do Lounge Key é a mais é, hoje forte no Brasil junto com o Dragon Pass. E o Private Pass entrando de pouquinho em pouquinho pelos grandes bancos. Né? E aí como que eu faço para me cadastrar? Você vai baixar o um aplicativo do seu cartão, então se é Mastercard Mastercard Airport Company e terá acesso, conforme a imagem, na pesquisa da Salas VIP, você vai encontrar aí se é ilimitado ou não, se ele tem acesso ou não ao cartão, tá? Se é o Dragon Pass, você vai baixar o Visa Airport Company um Dragon Pass e terá acesso ou não aos acessos. E se é o Lounge Key Visa, você vai baixar o Visa Infinite é, Lounge Key junto aí ao aplicativo, certo? Então você teria Lounge Key, Dragon Pass e Private Pass para poder baixar aí, certo? Leandro, e como que eu sei quantos acessos cada cartão tem? Quando você for cadastrar o cartão, você vai ver essa opção aí na tela. Se ele tem o símbolo do infinito, que é ilimitado, ou se ele tem acessos, é, como eu expliquei aqui agora. Um, dois, zero acesso. Por exemplo, me fala um cartão que dá zero acesso. Por exemplo, se você contratar o cartão Mastercard Black do Necoval, ele te dá zero acesso ao de aqui. Se é ilimitado, você vai encontrar esse símbolo do infinito. E se ele tem acesso limitado, ele vai mostrar a quantidade de acessos. Você pode acessar, dependendo do programa, se for lá onde aqui, você pode usar é, o da Visa apresentando o cartão de crédito, se é da Mastercard, você pode mostrar o QR Code Mastercard Airport Company, se é um cartão virtual da Priority Pass, você pode mostrar o QR Code do Priority Pass, se ele é um cartão Select, você pode mostrar o cartão físico ou o cartão virtual do Priority Pass, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês agora como que funciona, tá certo? Por exemplo, estou usando a sala da Pride Pass e vou mostrar para vocês o cartão que eu tenho aqui ilimitado, tá certo? Aí no caso estou mostrando para vocês um cartão do American Express e não mostra que é ilimitado, mas eu sei que é ilimitado porque quando você contrata ele já está escrito no site ilimitado para o titular e dois convidados, certo? O do Bradesco é dois acessos apenas. E aí eu estou mostrando para vocês um outro cartão que é o do é, da cooperativa Cressol. Ele mostra aí meus, meus benefícios, quatro acessos é, junto à sala VIP. E aí, se fosse do banco, por exemplo, C6 Bank, também quatro acessos ficaria dessa forma, igual vocês estão vendo aí, certo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora um outro cartão, que é o Decoval, tá? Decoval, para vocês terem noção de como que apareceria para vocês aí o acesso do Decoval, que é zero acesso, tá? Então o Decoval vai mostrar para vocês aí como zero acesso, certo? E aí você está vendo aí, ó, meus benefícios, zero visita restante, que é zero acesso, tá? Então, você aqui então, aprendeu mais uma aqui sobre essa salas VIPs. Leandro, e como que eu faço para poder pesquisar uma sala VIP? Se é no Private Pass, você pesquisa no Private Pass. Se é no Mastercard Airport ali, se é no Dragon Pass, a mesma coisa. Então, a, a pesquisa é a mesma, tá? Você vai entrar na, na página principal, eu vou fazer aqui pela pesquisa do Private Pass, mas é a mesma coisa. Você vai colocar a cidade, por exemplo, Recife, tá? E você colocando a cidade aqui, vai abrir para você o aeroporto. E no aeroporto você vai colocar a cidade que você vai. Então, eu vou em Recife e vou no aeroporto X, né? Vamos supor que tenha dois, três aeroportos. Vai colocar no aerop o nome do aeroporto ou a cidade. E aí você poderá entrar nessas salas que estão disponíveis pelo aplicativo. Pode acontecer da sala VIP, por exemplo, fechar e não avisar o portador do cartão, ou seja, não avisar o emissor, no caso, o Pride Pass, lá onde que Dragon Pass que ela fechou. E aí no aplicativo pode ser que esteja aparecendo, mas você chega lá e não tem a sala Mas não é comum que isso aconteça, tá? Mas é muito simples. E aí você quer viajar para fora do Brasil, você coloca, por exemplo, o aeroporto que você quer ir. E aí você terá acesso às duas salas aqui para poder usufruir com o seu cartão. No caso, eu estou mostrando o Pride Pass. Pode ser que você puxa pelo Mastercard Airport ou pelo Visa Infinite Lounge aqui ou pelo Dragon Pass e não apareça é, essas salas. Venha outros nomes de salas. Tá? Mas é assim que você pesquisa aqui, junto aos aplicativos que você tem, tá certo? E é interessante sempre você ter um adicional junto, como eu expliquei para vocês, que o adicional, ele geralmente traz os mesmos benefícios que o titular. Então, por exemplo, do Cressol é 4 acessos mais 4 para os adicionais, né? Porque os adicionais são pagos. No banco c 6 Bank, por exemplo, é 6 adicionais grátis. Então, o titular é 4, mais 6 adicionais, 4 cada um também, tá? Se é um cartão ilimitado, aí não tem necessidade, por exemplo, o Cicob Mastercard Black Merit. Você tem cinco adicionais inteiramente grátis que carrega os mesmos benefícios do titular. Ou seja, se você não quiser emitir os adicionais, não tem problema, porque o seu titular pode levar quantas pessoas você quiser. O melhor dos cartões é aquele que é ilimitado para o titular, adicionais e convidados. E aí nós temos hoje esse tipo de cartão, por exemplo, o Cicred, que é ilimitado no Lounge aqui para o titular, adicionais e convidados. O Black Merit do Cicobi é ilimitado para o titular, adicionais e convidados. Esses dois aí é limitado no geral, tá? E o banco do Brasil Autos também é limitado geral, titular, adicionais e convidados, tá? Os demais, eles vêm com a quantidade ilimitada, é, mas é com é, a quantidade mínima que você pode carregar dentro, né? Então tem uma quantidade mínima, por exemplo, o Unicred Visa Infinity é ilimitado titular, adicionais e um convidado. O Dux do BRB, por exemplo, ilimitado é titular, oito adicionais e três convidados por visita por cartão, então... Ele é ilimitado, mas ele tem os acessos mínimos para levar na sala VIP, tá certo? Gostaram dessa aulona? tiro aí sobre a sala VIP? Então bora viajar!